Hoje eu vou mostrar pra vocês os dois Brawlers novos do Brawl Stars E nós vamos tentar entender qual é o Brawler mais forte destes novos do Brawl Stars Então nós vamos jogar com o Squeak e também com a Belly E saber também quem é o mais forte entre eles Qual será o Squeak ou a Belly Se liga só, nós vamos saber agora, aqui no canal Bruno Clash Ok Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, vocês já estão vendo que tá aqui do lado Já o Squick sem enrolação Nós vamos conhecer os Brawlers, jogar com eles E definir quem será o melhor, hein mano A gente vai descobrir juntos Porque parece que os dois são muito bons, hein Bora lá então, já direto aqui pro Squick Sem enrolação, já mostrar ele Um Brawler mítico, lutador Hein rapaziada, ó Vamos ver os detalhes dele, manos. Bolha pegajosa, ele solta algumas bolhas Algumas gosmas, bolhas de gosmas que são instáveis e explodem quando fazendo um baita estrago. Elas grudam nos alvos atingidos e também quem estiver perto. Dá um dano ali de 1.400 alcance longo, né? Velocidade de recarga lenta. A super, o super dele, uma bomba gosmenta. O Squeak arremessa uma bomba que explode com gosto após um certo tempo. A explosão de gosma atordoa os oponentes próximos e lança seis bolhas pegajosas Em todas as direções Muito legal, hein? Dá um dano muito forte também, cara Ele tem ali 5.040 de vida No nível máximo, né, rapaziada? Bom, mas vamos dar uma olhada aqui também Tem mais coisas legais, hein? O acessório dele o... A gosma elástica, ela é aumentar Ó, ela aumenta o alcance da bolha Pegajosa de Squeak em 100% Uso por partida 3 Ou seja, o alcance É dobrado, meu amigo 100% meu Deus do céu, é muita diferença É muita diferença Bom, vamos ver isso daí também, rapaziada O alcance da bolha pegajosa É, mano, vamos ficar ligado porque pode melhorar muito isso daí hein? Vamos dar uma olhada então agora no poder estrela Efeito crescente Cada oponente dentro da área de explosão De uma bolha pegajosa Aumenta o dano da bolha em 10% Então se tiver 3, aumenta em 30% É isso? Cada bo... nós Caramba, aumenta em 10% por, por cada oponente dentro Caraca, é, é, já aumenta bastante, hein Se pegar em cheio, meu amigo, já era Vamos ver a segunda, o segundo poder estrela Super Grude. Explosões das bolhas pegajosas giradas pelo Super Disquick. De também desaceleram os adversários por 4 segundos Meu amigo Agora eu apresento pra vocês a Belly, mano A Belly, um Brawler cromático de tiro preciso Vamos dar uma olhada no ataque dela, como funciona Ataque choque em cadeia No nível máximo, né A gente tá aqui é, mil, 1540 de dano, muito longo Velocidade de recarga rápida, rapidamente hein? Isso é louco Belly dispara um raio elétrico de longo alcance Que inflige dano aos alvos atingidos é, Após um pequeno atraso O raio atinge o inimigo mais próximo Causa dano E passa adiante Até que não haja alvos ao alcance Caraca é um raio elétrico de longo alcance que inflige dano aos alvos atingidos Após um pequeno atraso, o raio atinge o inimigo mais próximo Causa dano e passa adiante Caramba, então deve ter um atraso e depois ele, ele passa, né? É quase a da Jess, quase, quase Vamos lá, super, na mira Belly dispara um tiro que marca o um alvo atingido Fazendo com que ele receba dano extra de qualquer inimigo Só é possível marcar um alvo por vez Meu amigo, isso aqui é interessante, hein? Pode ser muito importante também. Muito longo e o dano a 700. Bacana demais, mas ele, ele rola o dano de, de extra de, de qualquer inimigo, né? É... caramba. Interessante, hein? Então, se tomar dano, ele toma também, mano. Meu amigo doideira. Vamos ver, vamos ver como funciona agora o acessório. Belly coloca uma armadilha no chão que explode ao ser acionada pelo inimigo. A armadilha causa 500 de dano e desacelera adversários dentro do raio de explosão por 3 segundos. Uso por partida 3, mano Top, hein? Faz, faz sentido e é muito bacana também, hein? Vamos ver, vamos ver agora o Poder Estrela Belly recebe uma proteção de 25% Toda vez que seus raios elétricos atingem um alvo 25%, hein? Resposta positiva Bateu, você tem aí proteção também E o outro é o Estado de Choque Inimigos marcados pelo Super da Belly Ficam impedidos de recarregar o ataque por 3 segundos Eu vou com esse Vamos lá então agora jogar com o Squeak, o primeiro vai ser ele, vamos ver como vai funcionar Deixa eu ver como que vai ser, quero testar o alcance dele Quero testar aqui a explosão, né, que a gente falou Olha lá, grudou, grudou no Brawler GG, vai explodindo, vai tomando dano Vamos ver ali se vai dar certo a explosão É, joguei ali, mas acho que ele conseguiu escapar, né Ó, gruda ali explode Gruda e explode, ó lá também, ó que top Interessante, interessante se tiver duas caixas próximas, ele explode as duas, ó Agora eu vou testar o alcance, vamos ver se vai dar certo Tô testando, ó, o alcance, ó Olha, olha o dano, nem dá pra ver, ó Ó lá Caramba, passou dela, mano Cê, pe, Passou e foi lá embaixo? Ó Nossa Pegou na... Nossa, meu amigo, vocês viram isso? O alcance que deu e fora que dá pra grudar, né? Dá pra grudar em vários, né? Opa, opa. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. E aí a gente solta o super. Nem precisou. Que doideira, mano. É muito roubado. É isso. Agora já estamos aqui dentro com a abelha. Agora mudou um pouquinho, hein? Vamos ver como vai funcionar isso daqui, rapaziada. Deixa eu ver como que vai ser isso aqui, ó. Deixa eu ver, ó. O dano tá ali, ó. Opa. Opa. Aqui é o momento do autofire maluco, né? Não tem jeito. Aqui é o momento do autofire maluco. Ó. Aqui na caixa, não tem interação. Beleza, a gente. Olha, mas o dano é bom, da hora. Cara, como tá gostoso jogar com ela. Olha isso. Gost... E o alcance. Nossa, eu vou botar de lado pra vocês. Olha o alcance que dá o tiro da Belly, mano. Olha o alcance, ó. olha isso. Olha isso, mano. Meu Deus do céu. Meu... E bate forte, hein? 2200 ali no, no, com quatro power, power ups Caramba, que doideira tem, tem alguém aqui? Não, ali não, aqui tem Aqui tem, tem que ouvir Vamos ver, vamos ver, ó, ó Dá pra pegar lá em cima, mano Olha isso! olá lá, ó lá, opa Marquei ele, ah, é que marca, né? Ah não, ele fica grudado e impedido de atirar É verdade, foi esse que eu utilizei muito top também, mano. Bom, agora eu tô com o Squick, só que com a outra poder estrela, aquele que aumenta em 10% o dano cada vez. Cada é... cada inimigo que tiver dentro. Então vamos ficar de olho nisso daí, hein. Ó, já vem lá o dano, opa, beleza. Tá, mais, mais um, mais um ali, opa, boa, pode ser que dê bom. Deu bom. E ó, agora a gente vai ali, ó, tentar pegar. Nossa, pegamos em cheio. Pegamos em cheio ali, deu bom, deu bom. Ó, vou aumentar o nosso alcance para olha isso, olha isso Olha isso Nossa, peguei Peguei, ó, mais um ali, vamos ver se vai pegar Pegou, Uh, Escapou, hein, escapou, hein Opa, opa, vou fugir daqui Deu bom, deu bom, tá o dano ali também vai acabar, e a gente vai aqui, ó Só dá uma explosão, nossa Vocês viram? Colou Ali, meu amigo, deu bom, ainda foi junto com a Ó Ó Ó, oh, olha isso. Nossa, mano, meu Deus. Vamos ver, vamos ficar de olho ali, ó. Opa, opa, pegou. Nossa, agora dá, agora dá. Boa, boa, boa, boa. Ai, mano, escapou da ult. Ó, oh, vou tentar pegar lá de cima. Hum, escapei, escapei, escapei. Escapei, escapei. Nossa, boa. Várias explosões, várias explosões. Super, superzão. Boa, pegamos na explosão do... Ah não, foi, foi ele que finalizou ainda Mas deu bom, a explosão deu bom lá também Ó, vamos lá, vamos lá, vamos finalizar Que beleza Mais um, mais um, mais um, boa Várias explosões ali, ó A gente vai de boa, controlando ali o meio Só dando dano pra explodir E aí a gente... Pega aqui, ó, pega aqui, ó, ó Três explosões, GG Ah, pensei que ia dar certo Pensei que ia dar bom, mas deu lá ah, Tá bom, tá bom, tá tranquilo Pegamos aí as gemas que a gente precisava E a gente vai agora tentando finalizar ó. A gente vai ali tentando bater de novo Vai explodir, morreu de novo Olha que beleza, olha que beleza Boa. Explodiu também Explodiu ali, ó. vou jogar agora, nossa, o meu super O meu super, mano Meu amigo, você viu isso? Você viu isso? Que top, mano Esse Brawler tá quebrado também, mano Vamos lá então agora com a Belly, mano Vamos ver o que vai acontecer, já vamos subir Eu tô ansioso pra ver Será que vai dar pra travar eles? Vamos ver, vamos ver se consigo travar eles Já botei aqui meu acessório E vou ficar de olho Vamos ver se trava Opa, opa Opa, opa Aê, ó, deu bom, deu bom, deu bom Ó, oh, dano, ó, oh, dano, ó, oh, dano Boa Boa Deixa eu ver ali se a gente consegue Opa, opa, opa Boa Marquei ali, ó lá Tá marcado, tá marcada Quanto tempo fica marcado, será, hein? Ah, não tem, não tem tempo, acho Olha lá, ó. vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai. Pegamos ali, deu uma vazada Mais um dano ali, mais um dano ali Eu queria tentar uma coisa Nossa, pegou eu na maldade Ele escondidinho, mano Meu Deus, vamos lá, vamos descontar aqui, ó Boa Boa Aí Boa ai. Uh, uh, Boa Agora mandou bem a Shelly Zona, hein Shelly Zona mandou bem ali Vamos pegar mais, mais umas aqui, ó Boa Opa, escapei Ai, ai Nossa Vamos lá. O bom é que o, o range dele é muito grande, né, mano O range dele é muito grande, né, mano Olha isso Olha lá, olha lá, olha lá Nossa, esperto, boa. Vou cair aqui, ó. Os caras me deixaram ali, meu. Ih, os bots, olha os bots bot doidão. Tá maluco, mano. Vamos fazer a festa aqui, ó. Que beleza, que beleza. Nossa, agora vai. Agora vai, agora vai. Opa, Nossa, escapulindo, escapulindo como pode, escapulindo como pode. Nossa, meu amigo. Que doideira, mano. Bom, e vocês estão gostando aí? Qual que você está gostando mais? A Belle ou o Squeak? A Belle ou o Squeak? Qual você curtiu mais? Qual o Brawler que você acha que vai vir mais roubado? Que é o mais top dessa atualização? Qual que você mais curtiu? Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo. Tamo junto. Jogamos com os novos Brawlers. E foi muito top. Um abraço pra você. Tamo junto. Falou.